1008 A duração das penas depende sempre da vontade do espírito. Não haverá aquelas que lhe sejam impostas por tempo determinado? Sim, apenas que podem ser impostas ao espírito por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, de sorte que o desejo de melhorar-se nunca é estéril. São Luís.